Meus queridos! Está aqui na área! Então é isso aí meus queridos! Hoje vou lhe passar uma ideia Para você desenvolver a sua técnica, beleza? Então aqui a tonalidade desse backing track é La menor, Dórico então... Beleza? A ideia seria da seguinte forma Na corda número 5 você vai tocar 3, 5 e 7 vamos fazer o um salto, pegar na corda de número 3, 4, 5 e 7 4, 5 e 7 beleza? então a primeira ideia aqui ó. agora uma cordinha de número 1, 3, 5 e 7, beleza? ficando assim ó. E aqui você vai estudar o seu primeiro fragmento, beleza? Beleza, você já tem aqui Caso você já queira usar esse aqui como um lick É possível, aqui ó, ponta a ponto, cara Mais lentinho aqui, ó. Certo? Não precisa ser rápido essa concepção. Beleza, ó. próximo fragmento nós vamos tocar 5, 7 e 9. 5, 7, 9 na corda de número 5, 5, 7, 9 na 3 e na 1 um nós vamos tocar. 5, 7 e 8, beleza? Então, esse fragmento. O fragmento anterior nós tivemos aqui, ó. Próximo. A ideia é você fazer uma junção entre ele aqui, ó. Você viu que quando eu cheguei aqui na corda de número 1, eu fiz um slide já para pegar o próximo bloco. Veja aqui, olha. Beleza? Chegando aqui, nós vamos escorregar né, da corda número 5 ainda, né? Do 5 para 7, pegando nota Mi, Fá sustenido, Sol. Beleza? Já na corda número 3, nós vamos tocar 7, 9 e 11, que é o Fá sustenido, que é a sexta do Lá. Certo? depois que você vem aqui ó, 7, 9, 11, beleza? na cordinha de número 1 nós vamos tocar 7, 8 e 10, escorregando aqui para 12 nós vamos tocar 12, 10, 8, na corda de número 3, 12, 11 e 9, na corda de número 5, 12, 10, 9, agora desde o início lá, Agora quando você vem aqui para a nota Sol, é o mesmo fragmento que você fez no início. Certo? Seria 10, 12, 14, 11, 12, 14, 10, 12, 14, beleza? Depois que você chegou aqui, na né? Tocando Sol, nós vamos tocar Sol, sustenido e mi, seria 15, 14, 12. Na corda número 3, 16, 14 e 12. Na corda número 5, Dó, Si e Lá, 15, 14 e 12. Escorrega aqui agora para o Si, pegando 14, 15, 17. Pula, corda 3, 14, 16, 17. Agora na corda número 1, 14, 15, 17 escorrega, voltou para a tônica esse fragmento aqui ó. beleza? então você já tem um padrão bem interessante né, para você desenvolver o braço meus queridos, espero que você tenha gostado desse exercício, te ajude na sua técnica, Gustavo Guerra, ando yeah. fala aí meus queridos, beleza Gustavo Guerra aqui na área, eu venho lhe convidar para ser o meu aluno no meu novo material chamado Shred Patrons, nesse material eu conto com a presença também do digníssimo Jorge O Facão, onde ele faz várias explicações dos Shreds, dos padrões Aqui você irá aprender elementos para você utilizar na sua improvisação também, como uma forma de lick. Mas a grande sacada é você conhecer o padrão, onde você pode utilizar em todas as escalas. E assim você ter um domínio técnico e também um novo vocabulário. Então meus queridos, clique aqui em saiba mais e venha ser o meu aluno aqui nesse novo material Shred Patterns.